Olá, eu sou a Vi do blog Santa Ironia E hoje eu vou te mostrar algumas comprinhas que eu fiz E algumas coisas que eu ganhei Os primeiros fotos que chegaram aqui em casa foram esses quatro E na verdade a minha tia ganhou esses dois E comprou mais esses dois São todos da T E eu achei incrível Foi a minha primeira experiência com eles Eu nunca tinha usado nada na vida Eu já resenhei esse aqui lá no blog Ele já tá lá, é o New York Big Apple e ele é maravilhoso e esse aqui é o California e também a gente ela comprou o Acapulco que é um rosa mais fechado e o Ipanema que é um roxinho eu já usei o Acapulco daqui a pouco vai sair um post sobre ele na segunda leva que daí ela descobriu esses esmaltes trouxe as fotos para eu ver e eu escolhi quatro cores então, eu escolhi a Tóquio, que é um vermelho, e eu tô eu tenho a busca do vermelho pra chamar de meu. Eu tenho um probleminha com esmalte vermelho, então são poucos os que eu gosto de verdade, e penso, nossa, eu preciso desse esmalte pra vida. Então eu vou testar esse aqui também, e vou dizer o que eu acho, se ele pode ser um dos meus vermelhos favoritos ou não. Tem o La Paz, que é um nude, e eu amo esmalte nude, por isso que eu compro de todas as marcas possíveis e imagináveis, mas muito lindo. Tô louca pra usar. E tem um perolado rosinha. O Nascar. Eu achei que ele fosse mais puxado pro nude. Mas aqui ele é bem puxado pra rosa. Mas nada que não dê pra usar. Eu vou usar e eu conto pra vocês o que eu achei depois. E tem o esmalte que eu estou usando. Que é o Camboriú. Ele é um... Holográfico, que eu não achei holográfico, eu achei 3D, mas... né Depois no post eu vou explicar direitinho. E eu adorei, a cor é linda. E na segunda leva de esmaltes, a minha tia trouxe pra mim o meu primeiro esmalte da Vult, que é o Partiu Balada, e eu amo esmalte azul. Eu tenho um negócio com esmalte azul. Eu tô com um e eu ganhei mais um. E assim, se eu achar esmalte azul, eu tô comprando. Quase como se fosse um nude, assim Compro muito E aí eu, ela me deu esse aqui que eu achei lindo Ele tem um efeito maravilhoso, eu tô louca pra usar E é meu primeiro esmalte da Vult Um esmalte que a minha farmácia querida sempre me manda de troco É o Top Beauty E eu amo É um dos meus, das minhas marcas favoritas É uma das marcas que eu acho que eu mais tenho Eu acho que é E esse aqui é o cobertor de orelha Que é um roxinho bem invernal, assim Eu achei lindo e eu ganhei de troco da farmácia. Obrigada, Gafarma. Eu comprei toda a linha de esmaltes da Sandy para entalo. Por quê? Porque eu sou louca? Não. Porque eu tenho que fazer um trabalho de fotografia para faculdade. E se eu for fazer trabalho de fotografia eu tiver que comprar alguma coisa, então que seja esmaltes que depois eu possa usar para o blog também, né? Eu peguei. O Quem Sou Eu? É quem sou eu? Quem sou eu? Que é cremoso, que é um salmão. Curtima essa cor. O manuscrito, que é um azul parecido com o partiu balada. Vou botar aqui pra vocês verem igual, juntos, ó. Esse aqui é o da Sandy e esse aqui é o da Vult, que é o partiu balada. O da Sandy é um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais fechado. Mas é bonito igual. E também é cremoso. Também é cremoso. Tem um vermelho, vinho, marrom, acho que é vermelho, quase marrom. Aquela dos 30, que é cremoso também, eu também achei bem bonito. Será que vai ser vermelho pra eu chamar de meu? Não sei. Tem o Escolho Você, que é um nude lindo, rosado, que eu adorei. Ó, oh, muito bonito. E tem as minhas duas cores, acho que favoritas. Ninguém é perfeito, que é um cremoso semi-brilho, que é um rosa quase roxo, bem elétrico, assim, bem forte. E o ponto final, que é um rosa meio vermelho. Eu adoro essas cores que é uma cor meio outra. Sério, é muito engraçado, mas eu gosto bastante. Para completar, assim, ó, já tava gastando, né? Daí eu pensei, minha base está acabando, vou comprar uma nova. Aí eu comprei a minha base, base fortalecedora da Risqué. E assim, mal tá acabando uma, eu já tô comprando outra. Porque eu boto o cravinho dentro, e aí tem que deixar de um dia pro outro pra poder usar. Às vezes eu esqueço e compro na sexta-feira, e se, sábado quando eu vou usar, não deu ainda, não tá pronto o negócio. Então, e por isso que eu já comprei, pra já deixar o cravinho aqui dentro curtindo. E pra terminar a minha, já ter outra pra usar porque isso aqui salvou as minhas unhas, mas esse é assunto para outro vídeo. E as minhas compras foram essas. Não foi tudo uma vez só, só os esmaltes da Sandy, que eu comprei tudo hoje. O resto eu fui comprando aos pouquinhos, então eu não senti tanto. Meu cartão de crédito vai chorar muito. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Todos os esmaltes que eu falei aqui, vocês, vocês encontram fácil. A Copa Bell, que é a loja onde eu comprei as, os da Sandy, só tem aqui no Rio Grande do Sul, tem Santa Maria e Carazinho também. Então nem adianta eu explicar muito sobre a loja pra vocês. Mas eu acredito que em lojas online já tenha pra vender. E eu espero que vocês tenham gostado de ver o que eu comprei. Se vocês têm alguma dica de esmalte pra me dar, coloca aqui nos comentários, que eu vou adorar saber. Se for uma dessas cores meio parecida com essas aqui, que vocês viram que eu gosto muito, comenta aqui que eu vou querer testar com certeza. E se eu achar aqui pra comprar, eu vou comprar. Um beijo. E até o próximo. Tchau!